Fala galera, tudo bem? Eu quero aqui nesse vídeo ser rápido, mas com muita alegria falar para todos vocês que conhecem o meu canal, que realmente funciona esse projeto, esse Vida de Instagram. Olha só isso aqui pessoal, em duas semanas e dois, três dias eu já faturei isso aqui, tá? São duas vendas, totalizando R$ 1.009, mais de R$ 1.000. Fantástico, aqui na Du. sou eu, que é o Misael, tá bom? Misael Barbosa, tá? É, e realmente funciona. Você quer saber como e ter acesso às aulas gratuitas, tá? De como fazer, de como é o processo, de como funciona? Então, eu quero falar para você na descrição desse vídeo. Acesse esse link, Instagram Lucrativo, agora. E você vai ser guiado por um processo de aula de introdução e depois o restante das aulas e saber tudo, tá? Como tem pessoas ganhando aí, no mínimo, no mínimo, é no mínimo 1.520 no mês, ok? 1.520 isso é o mínimo, tá pessoal? Então, fantástico esse programa quero aí indicar para todos entra pelo link abaixo Instagram lucrativo e acesse é, deixe o seu contato e você vai ser direcionado às aulas gratuitas. Um abraço e realmente funciona. Grande abraço para todos aqui, vou ficando por aqui, tchau, tchau.